Quando olhamos as dores de carregamento, encontramos dificuldade com mobilidade, falta de integração no RP legado, seja um romaneio ou um picklist Já na parte de entregas, é comum ter dificuldades na gestão de frotas e uma grande demora no recebimento de canhotos assinados. Eu sou o Franco Lavatelli e esse é o segundo vídeo da série de logística. Para o processo de carregamento, o tempo parado pode ser um tema bem crítico. Para isso, oferecemos equipamentos confiáveis, como coletores de dados, smartphones robustos ou impressoras térmicas 24x7. Tudo isso para evitar um gargalo na expedição. No processo de entrega, é muito importante a gestão de frotas. Oferecemos tablets com MDM embarcado para que o operador não venha desligar os dados móveis nem o GPS. Podemos oferecer também a gestão de multa descentralizada, através da captura inteligente por uma multifuncional. Por fim, para garantir as suas entregas, os canhotos podem ser digitalizados por um scanner compacto ou integrarem uma função de assinatura eletrônica direto na tela do tablet. Uma das principais vantagens do Outsourcing é manter a sua operação em funcionamento. Cuidamos de toda a manutenção com SLA agressivo em todo o território nacional. Além, é claro, de um fornecedor único para diversas soluções para que você possa cuidar do seu core business. Então te faço a pergunta, por que comprar se você pode alugar?